Fala meu amigo. Tudo beleza com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece. Eu sou o João Silva. O rei das dicas top sobre ejaculação precoce. Desse YouTube. E hoje eu venho chegando com tudo chutando o pau da barraca. Com mais uma dica maravilhosa. Para você que já não aceita mais. Negar fogo na cama com sua gata. Mas antes da dica. Eu conto com sua ajuda para assistir esse vídeo até o final. E já enfie logo esse dedo tarado no like para fortalecer esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal já se inscreva agora. E dê uma porrada bem forte no sininho de notificações para que você não perca mais nenhum vídeo novo. Aqui do canal. Beleza? Olhe e saiba que essa dica pode te ajudar. Alguns minutos a mais de trança com sua gata. Sim pode. Mas ela não é a cura definitiva para quem sofre de ejaculação precoce. E se você já não aceita mais passar vergonha na cama com sua gata. E deseja algo mais forte. Recomendo fortemente que você acesse o link que está logo abaixo na descrição desse vídeo. Para conhecer o método que me curou dos sérios problemas da ejaculação precoce. E que pode curar você também. Agora vamos para a dica top de hoje. Portanto preste bastante atenção. Pegue um papel e caneta. Aumente o volume. E aperte o cinto de segurança. Que lá vem a boa notícia de hoje. O suco de morango é uma opção prática, gostosa e muito nutritiva para você fazer e servir em todas as refeições. Rica em vitaminas C e fibras, essa frutinha é saborosa e muito versátil, pois combina com os mais variados ingredientes. O morango provoca um efeito diretamente sobre as glândulas do sistema endócrino, ajudando a eliminar o estresse do corpo. Sua vitamina C eleva a produção dos hormônios sexuais, contribuindo para que você não goze rápido demais e traz benefícios aos neurotransmissores. Se houver uma conjugação de chocolate com morango, os efeitos destes alimentos afrodisíacos serão muito mais bombásticos. Para controlar a ejaculação precoce. E para preparar esse suco de morango natural é bem simples. 10 morangos limpos. 1 um litro de água. 6 colheres de sopa de açúcar. E se ligue no modo de preparo. Bata o morango. O açúcar e a água no liquidificador e leve à geladeira. E depois de alguns minutos é só se deliciar com o suco de morango. Agora eu tenho um desafio para você. Tome suco de morango todos os dias. Durante duas semanas. E depois você me conta aqui logo abaixo nos comentários. O seu resultado na cama com sua gata. Agora meu amigo eu quero te dizer. Que a ejaculação precoce. Tem cura sim. Pois eu já sofri muitos anos com essa danada. E hoje eu estou 100% curado. Hoje eu sou como um touro na cama com minha gata. Graças a esse método 100% caseiro. Que finaliza a ejaculação precoce em 4 semanas. O link do site que revelar o método está logo abaixo do vidro. Passe lá agora e saiba tudo sobre esse método. Agora seja rápido meu amigo. Antes que seja tarde demais. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. E fique com Deus. Fui.